Sejam muito bem-vindos. É com muita honra que os Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, COPMG, recebem as ilustres presenças para essa solenidade de homenagens. Os Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, COPMG, é um espaço de diálogo integrado do fortalecimento institucional e da articulação política das entidades de categorias profissionais que o compõem. Criado em 2019, o COPMG possui como uma das principais ações a de combater as propostas parlamentares que descaracterizam e fragilizam o trabalho dos conselhos e ordens profissionais, que visam a desregulamentação das profissões no país. Desta forma, as propostas do caso APEC 108-2019 colocavam em risco o atendimento responsável, qualificado, Comprometido e ético das profissões à sociedade, no tocante à vida, à saúde, à segurança e à ordem social. Além disso, o COPMG promove eventos em conjunto, estratégias em prol do desenvolvimento e aprimoramento dos conselhos. Numa mobilização do COPMG, foi constituída a Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais em Minas Gerais. Também, numa articulação do COP, foi criada a Frente Parlamentar Nacional, em defesa aos Conselhos Profissionais, cujas ações foram fundamentais para a retirada de tramitação da PEC 108 de 2019. Essa, essa vitória foi um marco para a nossa sociedade. Parabéns! Compõe o COP MG por ordem alfabética, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o CAU-MG. Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, CRA MG. Conselho Regional de Biblioteconomia, 6 região, Minas Gerais, Espírito Santo, o CRB 6. Conselho Regional de Biologia da 4ª região, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, o CRBio 04. Conselho Regional de Biomedicina da 3 região, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito Federal, o CRBM 3. Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, CRC, Minas Gerais. Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais, Cresce, MG. Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, (Corecon Minas Gerais. Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região, Minas Gerais, o CREF6. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA, MG. Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, CRF-MG. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 4ª Região, Crefito 4 Região, CREFITO-4. Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6 Região, Minas Gerais e Espírito Santo, CREFON-06. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, CRM-MG. Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, CRN 9 Região, CRN-9. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas, Terceira Região, Minas e Espírito Santo, com Herp 3 Conselho Regional de Psicologia, da Quarta Região, CRP-MG. Conselho Regional de Representantes Comerciais de Minas Gerais, o CORE-MG. Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, CRES-MG. Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais, CRT-MG. Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, Terceira Região, Minas Gerais, CRTR3. Apoiam essa iniciativa. A Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais da Câmara Federal. Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sindicato dos Empregados de Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de Minas Gerais, o Sindicof, MG. E hoje, estamos aqui reunidos para prestar merecidamente nossas homenagens e agradecimentos aos deputados que se destacam em prol da nossa causa. Convidamos para compor a mesa de honra o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG, o engenheiro civil Lúcio Fernando Borges, anfitrião do evento. O líder da Frente Parlamentar Nacional, em defesa aos conselhos profissionais, deputado federal Rogério Correia. O presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, MG) e dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, COPMG. O administrador, gerru Pinto de, Aguiar, de Aguilar Filho. A diretora-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, CRPMG, a psicóloga Lourdes Aparecida Machado. Presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas de Minas Gerais, Terceira Região, com RERP, a Relações Públicas, Anita Cristina Cardoso Magalhães. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Devido a outros compromissos assumidos anteriormente, a deputada estadual Ana Paula Siqueira está participando do nosso evento virtualmente. Agradecemos a presença de todos os parlamentares aqui presentes, dos representantes, presidentes, diretores e representantes dos conselhos profissionais e todos que contribuíram para a realização deste evento, muito obrigado pela presença. Daremos início aos pronunciamentos. Convidamos o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG, o engenheiro civil Lúcio Fernando Borges, para dar as boas-vindas e realizar a abertura deste evento. Queria dar boas-vindas aos presentes. É, sempre é bom recebê-los aqui né do nosso cop no Cred Minas Gerais cumprimento a mesa aqui o meu amigo Rogério Correia deputado federal líder da frente parlamentar nacional em prol dos conselhos e ordens profissionais cumprimento meu amigo administrador Gerru, presidente do conselho regional de administração e nosso presidente do cop Cumprimento também a presidente Anitta, Relações Públicas, presidente do Corep 3. Também cumprimento a nossa presidente do Conselho Regional de Hipopsicologia, a nossa amiga Lourdes. Sejam bem-vindos, é uma honra recebê-los aqui no CRED Minas. Também cumprimento os nossos deputados homenageados, o deputado André Quintão, o deputado Celinho, deputado Domingos sábados presentes aqui e também cumprimento a Ana Paula e o Dalmo que estão de maneira por remota. Para nós do CREA Minas é muito importante recebê-los aqui, sendo que quando começamos essa jornada em 2019, quando foi o governo é, mandou essa PEC 108 para o a Câmara de Deputados. Nós iniciamos esses trabalhos aqui, né, Gerro. Nós começamos, a primeira reunião foi feita aqui no Crea, né, reunimos na época 18 conselhos, né, Paulo. O nosso amigo Paulo Bretas, então presidente do Conselho de Economistas, foi uma pessoa muito ativa também, junto com todos nós, esses 22 conselhos por participantes. É, a gente encerrou fileiras, igual foi dito aí, criamos a Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos aqui na nossa Assembleia, onde que vários deputados presentes fizemos aquele ato importante lá né, em 2019, lá na Assembleia Legislativa, aqui por vizinho, foi um ato que contamos com mais de 150 pessoas. Depois nós fizemos aquele ato, lá na Praça da Assembleia em dezembro de 2019, criamos a Frente Parlamentar em Defesa dos, dos Conselhos, né, Rogério? O Rogério, o deputado Domingo Sábio e outros deputados também tiveram uma, uma participação. E nós queremos falar que nesses dois anos que nós lutamos intensamente, colhemos bons frutos, porque nós fomos vitoriosos, foi, foi uma vitória política do nosso movimento, né, com todos os conselhos E o nosso exemplo de Minas Serviu de exemplo para o Brasil todo De uma maneira inédita Nós juntamos 22 conselhos E estamos organizados Temos essa honra De ter o nosso amigo Geru Como nosso presidente Do COP O COP é uma organização Que funciona, que reúne Que discute, debate em prol das nossas profissões, todas as profissões são muito importantes, e se o Brasil desenvolveu e organizou né, do jeito que foi hoje, foram graças às nossas profissões, todas as profissões nossas têm contribuído muito para que o Brasil cresça e desenvolva. Então, assim, eu queria falar da minha alegria em estar recebendo o COP novamente aqui no CREA hoje, nesse evento simbólico, que nós vamos homenagear os nossos deputados que tanto contribuíram nessa jornada nossa e temos certeza que irão continuar, porque nós apenas iniciamos, o trabalho continua. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos ao CREA de Minas Gerais. Obrigado. Convidamos a presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas Terceira Região, CORREP as, as relações públicas Anita Cristina Cardoso Magalhães para a sua mensagem. Boa tarde deputada e deputados homenageados, deputado federal Rogério Correia do PTMG. Deputado federal Domingo Sávio do PSDBMG deputada Estadual Ana Paula Siqueira da rede MG deputado Estadual André Quintão do PTmG Deputado Estadual Celinho do Sintrocel do PC mg Deputado Estadual Dalmo Ribeiro do PSDBMG aqui presentes virtualmente e presencialmente Boa tarde ao presidente do CREA e anfitrião desse evento Lúcio Borges, Presidente do C.R.A. e COPMG, mg Gerrude Aguilar Filho. Presidente do C.R.P. e co desse evento, Lourdes Machado. Boa tarde demais presidentes e conselheiros e conselheiras presentes nesse evento de forma presencial e virtual. Inicio minha fala agradecendo a equipe do COPMG mg Comunicação pela organização desse evento, que é um grande marco, do Copmg mg e seus conselhos e ordens em Minas Gerais. Almir, Ana Flores, Antônio Coquito, Débora Sarmento, Denise Monteiro, Gleison Fabiano e Mariana Starling, nossos agradecimentos por esse momento. Agradeço também ao Relações Públicas e Mestre de Cerimônias, Marcelo Bastos, que graciosamente rege e regerá esse importante evento para todos nós. O evento de hoje diz muito sobre união e fortalecimento de um grupo. Quando em abril de 2019 fomos instigados a nos reunir e unir forças a convite do Presidente Gerru, na luta contra a PEC 108, sabíamos que teríamos um longo desafio a enfrentar. Dois anos e cinco meses depois, com o arquivamento da PEC 108, temos a certeza da força do nosso trabalho e da força de alianças necessárias para o bem maior, que é a proteção da sociedade. Com a alteração da natureza jurídica dos conselhos profissionais, através da aprovação da PEC 108, a sociedade sofreria muito e uma série de impactos na cadeia produtiva dos profissionais no Brasil, na economia nacional e mundial. Preservamos, com o arquivamento da PEC 108, mais de 23 mil empregos diretos, 40 mil empregos indiretos, 35.380 cursos de graduação e 63 cursos sequenciais ofertados em 2.448 instituições de ensino superior no Brasil, que poderiam ser extintos e um impacto direto na carreira de 6,6 milhões de estudantes no país. Sem contarmos ainda no impacto direto na produção científica acadêmica, encabeçada pelas instituições de ensino superior do país, nas áreas da ciência da comunicação, ciência da saúde, ciência biológica, ciências exatas e da natureza, ciências sociais, ciências agrícolas e engenharia, que hoje contam com mais de 220 mil publicações científicas nacionais e internacionais, produzidas entre 2013 e 2018, conforme relatório da USP. Isso geraria um ciclo vicioso de sucateamento intelectual e decadência industrial e comercial no país. Além de sucateamento dos bens públicos e privados, com impactos diretos na economia nacional, como aumento da inflação por baixo consumo, queda do PIB, população empobrecida, aumento do desemprego, baixos salários por falta de qualificação profissional Aumento de mortes por imperícia profissional na saúde, comunicação, engenharia, administração, informação e outros. Finalizo agradecendo aos nossos homenageados e homenageadas pelo fundamental trabalho no arquivamento da PEC 108 que propiciará a manutenção da qualidade das profissões em prol do bem-estar de toda a sociedade. Obrigada. Para fazer o uso da palavra, convidamos a diretora-presidente do Conselho Regional de Psicologia, CRPMG, Lourdes Aparecida Machado. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos, a quem está aqui nos assistindo presencialmente, as pessoas que estão virtualmente nos assistindo, a equipe que organizou esse encontro e essa solenidade que marca de uma forma potente e necessária né, a parceria com o Parlamento e a parceria também com todos os outros conselhos profissionais. Em nome do Rogério Corrêa, né que é o líder da Frente Parlamentar Nacional em prol dos conselhos e ordens profissionais, eu vou saudar né, os outros deputados, né, Domingos Sábio, André Quintão, Celinho Citrocel, Dalmo Ribeiro, da Frente Parlamentar Mineira, por toda essa potente parceria né, que foi feita em relação para a gente retirar de tramitação a PEC 108, que propunha a mudança jurídica dos conselhos profissionais. É, em nome também do administrador Geru Pinto de Aguilar Filho, aqui à mesa, eu cumprimento todos os conselhos profissionais é, que estão aqui, também na presença do nosso presidente né, do CREA, Engenheiro Civil Luz, Fernando Borges. Em nome da Anitta Cardoso e da deputada Ana Paula Siqueira, eu queria cumprimentar todas as mulheres que estão nos espaços de poder, que estão no parlamento. né, Dizer que nós somos muitas né, nos movimentos sociais, nas frentes de batalha, mas somos ainda muito poucas nos lugares de decisão política. Então, em nome dessas duas mulheres potentes, eu queria saudar todas as presidentas dos conselhos da, de, da, que estão presentes aqui no COP. É, o CRP, ele se solidariza né, com as vítimas da COVID, manifesta uma profunda indignação né, com o negacionismo da ciência e a banalização dessa pandemia por parte do governo federal. E acrescenta né, que além da pandemia da COVID, nós temos outras pandemias paralelas, a pandemia da fome, do frio, do desemprego. Esse momento é um momento desafiador para a humanidade. Estamos lidando no nosso país com retrocesso nas políticas públicas, no SUS, no SUS na saúde mental. Quando a EC95 ela foi é, aprovada, ela congelou por 20 anos as despesas primárias e retirou quase 400 bilhões do Sistema Único de Saúde. Nós temos pautas conjuntas, né, que seriam é, de propósito de todos os conselhos, incluindo a psicologia, é, na assistência social e, na, é, e também na educação. Queria ressaltar, né, e pedir também o um apoio do Parlamento Mineiro, dos deputados e deputadas, é, para o PL 845, que está tramitando, né, e que regulamenta a Lei Federal 13.935, é, que dispõe sobre os serviços de psicologia e serviço social na rede básica de ensino. É um projeto que traz para a rede básica de ensino atenção integral, multiprofissional, cidadã e inclusiva para crianças e adolescentes. Esse projeto está na Assembleia Mineira, à frente com a deputada Beatriz Cerqueira e também à frente parlamentar mineira em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, e também temos né, a Beatriz Cerqueira à frente. É, então, em nome dessas lutas, que eu entendo conjuntas, eu queria desejar um bom evento, agradecer de uma forma muito potente todo o seu apoio, Rogério, e o apoio também dos deputados e da deputada né, em relação a essa luta né, da PEC 108. Muito obrigada. <risos> Para seu pronunciamento, convidamos o presidente do Conselho Regional de Administração, CRAMG, e presidente do COPMG, administrador Geru Pinto de Aguilar Filho. Boa tarde a todos e a todas. Né? Em nome do nosso amigo e presidente, engenheiro Lúcio Fernando, cumprimento fitrião anfitrião, que nos recebe sempre quando somos solicitados nessa casa. É, em nome do Rogério Correia, né, nós cumprimentamos todos os demais, dos demais deputados, Rogério Correia, com o Domingo Sávio, Ana, a senhora Ana Paula Siqueira, André Quintão, e o Celinho Citroncel e Dalmo Ribeiro. Esse aqui nós temos a honra de, de, de recebê-los aqui hoje. As nossas queridas colegas de lutas aí, né? a Anitta e a Luque, quando é nós carinhosamente chamamos, são duas as presidentes do Conselho de Psicologia e presidente do COREP de Relações Públicas, né? a Anitta, que são duas lutadoras, e demais todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, a presencial, e quem estiver nos assistindo. Hoje nós estamos aqui pra, com muito felizes porque nós estamos num momento de alegria, num momento de alegria, de agradecimento, de gratidão, porque quando nós começamos, surgiu aquilo, eu não tinha passado por essa experiência, quando eu vi a aberração que ia acontecer com a PEC 108, nós assustamos, aí o que, que eu fiz? Eu falei, gente, eu sozinho não consigo lutar, olhei para a doutora Abel, para a pessoa, para a Ana, nossos colegas, o que, que nós podemos fazer? Vamos chamar os colegas para nós lutarmos? Aí veio uma pessoa que já tinha antiga de conselho, falou assim, não, isso é bobagem, você vai chamar, ninguém vai querer unir a você. Eu falei, mas eu vou chamar a si mesmo. E chamei para minha satisfação, vieram todos que foram convidados. E naquele dia, todos arregaçaram as mangas e começamos a lutar. Primeira visita que nós chegamos, visita o autor da, da PEC 108. Quando nós chegamos para falar com ele, para nossa surpresa... A hora que ele começou a falar de conselho, nós ficamos em dúvida. Eu olhava para o doutor Abel, o que, que, que esse moço está falando? Não sabia se ele estava falando de sindicato, de conselho, de que, que era. Parecia que ele estava falando de outra situação. Então o doutor Abel foi dar uma aula para ele. Chegou para ele, o oh, oh, oh, deputado, mas eu disse para o senhor, conselho é isso, é isso, é isso. Aí que ele conformou e tudo. que foi o autor, de, de, de, de, desse o relator que eu digo, o relator desse, desse da PEC 108. Então nós ficamos, o que nós vamos fazer agora? Aí começamos, vamos procurar os deputados, que são eles, os responsáveis, que vão votar. Chegamos e fomos fundo um deputados. Chegamos em uma sala de um deputado, ele estava com um cachorro em cima da mesa, no escritório dele, acarinhando o cachorro, porque tinha chegado de viagem, e, e, e falava como se fosse assim, a coisa melhor, não, que eu tenho nada contra cachorro, pelo contrário. Mas ele falava, e, e nós a sala, mais de uma hora esperando para sermos atendidos e quando nós chegamos à indiferença que foi, que foi que nos foi dada eu saí de lá frustrado triste eu nunca procuro deputado para nada mas estou procurando agora pela primeira vez estou estou estou tendo essa essa surpresa e aí não vamos desistir continuamos aí já começamos a procurar deputados e hoje nós temos a honra de falar esses deputados nos receberam nos nos, nos acolheram na liderança do, do, do, do deputado Rogério, ele fez o possível e o impossível, ele nos convidou, ele veio, de repente foi chegando, e todos eles, aqui mais à frente eu tive mais contato, com o Rogério, com o, o Dalbo, com o, a Ana Paula, e paralelamente os colegas com o André Quintão, com o Domingos, e esses foram, por isso que nós, tem outros que nós gostaríamos, mas esses são fundamentais. Para nós estarmos homenageando, agradecendo hoje ele. Presencial, nossa virtual, nossa, a virtual, tudo bem, que tudo acontece virtual é, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque agora nós estamos falando no olho, nós estamos dando a oportunidade de dizer para os senhores o quanto nós sentimos gratos Porque, gente, quando falava em eliminar as nossas profissões, vocês já imaginaram o que é, o que é uma profissão sem ter o rumo dela? Muita gente critica as profissões, mas não sabe o que, é que nós fazemos por, por nossas profissões, não sabe quantos processos são abertos por, por uso indevido da profissão, quantos diplomas, diplomas falsos que chegam de profissionais que chegam pra, a, a, a atuar na, na profissão e é que a gente corrige, que a gente vê, que a gente recrimina, quantos processos éticos a gente vai por pessoas que estão agindo de forma incorreta e muito mais pela sociedade... Hoje nós somos chamados, um conselho foi chamado, coincidentemente, mais cedo, por uma, por uma pessoa pública, que nós vamos pra, pra fazer o quê? Para nós unirmos a sociedade toda, para verificar o é que nós vamos cuidar das pessoas de rua de Belo Horizonte, dos desamparados, imediatamente eu aderi à ideia, e vamos trabalhar para isso, sim, porque é muito, nós, o poder público está fazendo o que está fazendo, está fazendo, sim, muita coisa, mas todo mundo que olha na rua, nós estamos vendo aí, e é papel nosso também, nós fazemos pela sociedade, porque nós todos estamos aqui, bem, nós temos emprego, nós temos casa, nós somos privilegiados, Deus nos ajuda muito, nós temos que agradecer, porque nós somos esse privilégio, agora, coitados, quantas pessoas não têm? E se nós deixarmos de pagar um picolé por dia, que é um real, nós podemos ajudar a chegar com o mínimo que for, 30 reais por, por mês e poder contribuir tanto financeiramente como quem não tiver apoio de ajudar essas pessoas. Isso os conselhos fazem, nós fazemos constantemente quando nós somos chamados. E toda vez que eu convido essa turma, eles nunca, nunca falaram, eu não posso, eu não vou. Eles querem ajudar sim. E a sociedade, além da nossa profissão. Outros, outros presidentes que passaram que 2009, 2019 eram uma, uma turma, de hoje, depois de 2020, muitos mudaram e todos foram aderindo e o COP, eu, eu até não gosto dessa palavra de erro presidente do COP, não sou presidente do COP, eu sou um líder, que estou junto, todos nós somos presidentes, que nessa eu sou presidente do C.R.A., que no presidente do C.R.A. eu fui eleito pelos, pelos administradores para representá-los, sou no meu segundo mandato isso no meu segundo mandato, por unanimidade da eleição. Então, alguma coisa eu estou fazendo que presta por lá. Senão as pessoas não, não estariam reconhecendo, não é? igual nossos, nossos deputados aqui, se eles estão aqui, é porque eles, são, eles merecem nosso respeito e, e eles estão fazendo para a sociedade, estão nos representando, nos receberam e fazem, e fazem pela, o cuidado que eles estão tendo com os conselhos. E muita gente falava assim que não deveria ter mesmo, que ter essas coisas todas, mas só quando nós temos, o que nós precisamos de um profissional, que nós precisamos atuar, e é todo dia, eu ficaria a tarde inteira e a noite inteira contando caso para vocês, se fosse necessário, de como as coisas estão acontecendo por aí nas profissões, como ela tem que ser guardada, como ela tem que ser acolhida, cuidada por nós, presidentes, pelos conselheiros que são eleitos e por toda a sociedade dos quais nós fazemos. Então, nossa, é gratidão a nossa hoje de nós podermos, podermos assim, abraçá-los num dia que ainda não está podendo, mas sintam abraçados, aperto de mão, tudo, porque vocês acreditaram, fizeram tudo que foi possível por nós. Mesmo aquele que estava aqui, que era o deputado do Estado, ah, vocês têm que ir para Brasília, perguntar de lá, mas ele nos representou. Quando eu cheguei em Brasília uma vez, falou, Geru, seu deputado lá, não é fácil não, né? O Rogério está entrando em todos os lugares, todos os. Os gabinetes está pedindo pela, pela PEC 108. Ele foi elogiado lá, falou, e, e nós fomos exemplo, quando o colega falou. Pois nós somos exemplo aqui, porque o exemplo de uma coisa tão simples. Fizemos o que deveríamos fazer, que é a união. A Anitta descreveu aqui no seu, na sua fala: ela falou tudo que nós estamos passando, e que nós. E a, a, a Lu também. Então, nós estamos, gente, fazendo o que nós devemos. Nosso papel é, é cuidar da, da, da profissão e. Junto com a sociedade. Então, é isso que eu tinha para essa mensagem. Agradecer a todos vocês, de coração, por tudo que fazem. E vamos continuar lutando. Eu sei que eu tenho companheiros aqui que vão lutar muito. E toda vez que a barriga não dói uma vez. Por isso a gente tem que ter esse agradecimento com vocês, com os senhores. Com os senhores, porque nós, vamos, nós sabemos que hoje, que agora virou moda. Cada, da, toda hora da, da, vão achar esse lixo do mercado e vão querer acabar com aqui, fazer isso, fazer aquilo, que é muito fácil isso, que acha que a pessoa paga uma mensalidade anual, né acha que ele tem direito de tudo, tem direito de cesta básica, tem direito de academia, tem direito de tudo. Não, é de proteção para a sua profissão, e para proteger precisa de dinheiro, sim, de ser pago, e a gente tem que pagar, porque quando você perde o emprego, que você não tem lugar, que outros estão invadindo sua profissão, imagina se não tiver ninguém para tomar conta, se não tiver ninguém para zelar e para cuidar, e essa, e essa turma que está à frente sempre faz isso. Muito obrigado a todos vocês pela presença, que estão nos ouvindo, os, os colegas aí, deputados que estão sendo homenageados, que estão, estão aí no, ao, online. Então, nossos cumprimentos também a todos. Muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do deputado federal Rogério Correia. Líder da Frente Parlamentar Nacional em prol dos conselhos e ordens profissionais. Uma boa tarde a todos e todas. Me permito, em primeiro lugar, agradecer a homenagem. Né? E me permito fazê-lo também em nome do Domingo Sávio, aqui presente, meu colega deputado federal, fomos também colegas deputado estadual E também agradecer em nome da Ana Paula Siqueira, Deputado estadual, que tem também um belo trabalho aqui em defesa dos conselhos. Meu companheiro e amigo André Quintão, líder do Partido dos Trabalhadores e da, dos partidos da oposição aqui na Assembleia Legislativa, também fomos colegas, deputado estadual. O companheiro Celinho do Citrocel, um prazer, Celinho. Parabenizá-lo também pelo trabalho, e o companheiro Dalmo Ribeiro. Também fomos colegas deputados de Sudol, que preside aqui a Frente Mineira. Então, nos sentimos, me permito falar em nome de vocês agora, muito gratificados pela homenagem. E é importante para gente receber essa homenagem, porque o trabalho parlamentar, ele precisa ser também reconhecido no sentido daquilo que a gente faz e, e tendo repercussão na sociedade, nos orgulha de ter feito. Então, eu agradeço muito essa homenagem. Cumprimentar o Lúcio Borges, que preside aqui o CREI, agradecer pela hospitalidade do local. O Lúcio já é meu colega e amigo há muito tempo. Nós fomos estudantes junto no ISEC, Instituto de Ciências Exatas. Depois eu segui a matemática e o parlamento, e o Lúcio seguiu a engenharia e é também a representação de classe, que faz muito bem. Então, é um prazer, viu, Lúcio, estar com você. É, também cumprimentar o Giru, que é o presidente do COP, e agora fiquei sabendo que é sobrinho da Alta, que foi minha diretora de escola quando eu dava aula lá no Pindorama. E a Alta, nós fizemos Alta Alcântara, fizemos muita greve junto na época para ir até Brasília e cravar na época na Constituição muitas vitórias que infelizmente querem retirar. Uma delas com certeza foi a garantia dos conselhos profissionais que está na Constituição. Então, agradecer o Giru pela homenagem. A Anitta, das relações públicas, que falou muito bem sobre a questão do sucateamento, que nós teríamos, caso essa PEC-108 fosse aprovada, e falarei disso aqui daqui a pouco. E também a Lourdes, né, do Conselho de Psicologia, que lembrou aqui uma luta importante, a que está agora na Assembleia Legislativa. E eu aproveito, Lourdes, para dizer que nós tivemos que nos dedicar à frente parlamentar, tanto a mineira quanto à frente parlamentar nacional, é muito na resistência contra a PEC 108. Mas ela lembrou que tem projetos positivos também que nós precisamos fazer andar aqui e lá em Brasília, né, Domingos? Então, ela citou este da psicologia na rede de ensino. Mas nós temos um projeto do CREA, que está lá como dever de casa de aprovarmos para toda a engenharia nacional. E temos projetos da fisioterapia, terapia ocupacional, educação física. Eu faço parte da comissão de trabalho e administração pública. Então, estes projetos passam por lá. Tem muito projeto bom lá na Câmara Federal, que nós tendo através da nossa frente parlamentar, um apanhado deles para ver se a gente faz uma pauta positiva também para os conselhos. Depois da resistência e de não permitir que fosse a frente a PEC 108, eu acho que o passo futuro agora é avançarmos para regulamentar para melhor, ampliar ainda as conquistas que já temos em relação aos conselhos. Então, nós temos feito esse trabalho de aglutinar esses projetos de lei para que a gente possa tê-los também em aprovação. Aproveito para homenagear aqui o dia pan-americano dos representantes comerciais, e também tivemos agora uma vitória importante com a retirada do projeto do deputado Alexis Fontaine, que ia um pouco na linha da PEC 108, mas que ele próprio foi convencido, através de um movimento amplo que foi feito nacionalmente, de retirar o projeto. Então, eu acho que nós estamos prontos agora lá na Câmara para aprovar projetos para frente, projetos mais positivos. É dizer a vocês muito rapidamente que a PEC 108 seria um retrocesso enorme para as profissões no Brasil. Os conselhos profissionais, e nós tentamos dizer isso ao ministro Paulo Guedes, eles são muito importantes e é uma forma de você ter regulamentações e ter também um avanço e uma fiscalização nas próprias profissões pelos próprios profissionais que conhecem o assunto e que têm interesse que essas profissões sejam cada vez mais valorizadas e prestem um bom serviço. E, portanto, essa inovação que foi feita na Constituição Brasileira lá em 88, colocando os próprios conselhos como elementos essenciais para essa construção e regulamentação das, das profissões, é algo que é, às vezes, inédito, mas que deu certo. E muitos países no mundo, ficamos sabendo disso depois na própria frente, copiam esse modelo brasileiro. E isso nos, nos enche de orgulho. De repente, aparece uma proposta de membro constitucional que diz o contrário, vamos retirar os conselhos. E eles param de fiscalizar, de existir. E as profissões como ficam? Quem vai regulamentar? O governo não será. Os entes particulares, ou seja, não haverá regulamentação? Como é que fica isso do ponto de vista das obras na engenharia? Na medicina, estamos vendo agora. O Conselho Regional de Medicina está sendo chamado à responsabilidade com uma questão está sendo colocada na comissão parlamentar de inquérito de uma empresa que obrigava médicos a darem remédios que eles próprios não confiavam e pressionados por isso. O Conselho Regional de Medicina está chamado a uma responsabilidade imensa. E assim, todas as profissões, elas têm a sua regulamentação necessária de ser feita e os conselhos são os órgãos mais democráticos para fazer isso. E, e para além da, do, da corporação, eles sabem que atender a população é que garante aquela profissão, que ela tenha respeito e a partir daí, tendo respeito, seja valorizado. Então o Conselho quer isso, é preciso essa compreensão. Então acho que foi esse debate. É a desregulamentação do Conselho, se Paulo Guedes e o governo Bolsonaro achavam que isso só interessava ao mercado, se equivocaram, porque não podemos deixar apenas para o mercado, a regulamentação de tudo, porque o mercado quer o lucro, o que é natural do sistema capitalista, mas precisa de uma regulamentação, sem regulamentação e apenas com lucro você não tem segurança de mais nada. Eu acho que foi isso que moveu também uma, olha, impressionante, uma unanimidade, né, Domingos, entre os deputados federais sobre esse tema em todo local que nós íamos, os deputados de todos os partidos, e aí ah, isso não, não passa. Para vocês terem uma ideia, eu conversei isso recentemente com a deputada Bia Kirses, que é do PSL, é bastante é, próxima do presidente Jair Bolsonaro, e ela mesmo diz: não, isso é lá a coisa do Paulo Guedes, isso não passa aqui. De tão exagerado que foi essa proposta da PEC 108. Então nós conseguimos criar, e foi fundamental a mobilização de vocês, viu, em cada estado, os deputados foram procurados pelos profissionais e foram convencidos de que, de fato, isso não podia prosperar. Até que, finalmente, a PEC foi retirada e nós obtivemos uma grande vitória. Os conselhos profissionais e as profissões respiram no Brasil e têm condições agora de ter avanços e novos projetos de lei que vão beneficiar muito a população brasileira, além das próprias profissões. Eu quero terminar chamando a atenção de uma PEC que é um pouco o espelho dessa em outro setor, que está também tramitando e que a gente espera que o destino dela seja o mesmo. Vocês ouviram dizer a PEC 32, da chamada reforma administrativa, mas que, na nossa opinião, é uma deforma administrativa, porque ela não está do jeito que foi aprovado um substitutivo e não foi aprovado nenhum substitutivo mediado. O substitutivo aprovado lá é o substitutivo enviado pelo governo Bolsonaro e o Paulo Guedes. É basicamente o mesmo. Tem os mesmos vícios. E desregulamenta o serviço público. A tal da reforma administrativa que está lá, ela visa a privatização do serviço público. E permite que convênios com empresas particulares sejam assinados para qualquer empresa por prefeituras, governo de estado e governo federal, e que recursos públicos vão direto para empresas privadas. Então, aquilo que é, na Constituição, obrigação do Estado de prestação de serviço, não seria mais obrigação do Estado, mas seria repassado à iniciativa privada. Eu fico imaginando isso no sistema de saúde, no sistema educacional, por exemplo. E como essa transição para o privado vai ocorrer, vai se desmanchando o que tem de serviço público hoje, mais ou menos como queriam fazer com as profissões. E os servidores públicos não terão mais concurso, mas sim contratações temporárias, não terão carreira, não terão, não, também não serão seletistas, tem uma série de perda de direito que desmancha o serviço público de hoje para transferi-lo para a iniciativa privada. A gente está fazendo um trabalho grande para ver se essa proposta de emenda constitucional também não passa. Como ela é, na minha opinião, o um espelho da PEC 108, a gente quer pedir a vocês também um apoio para que o trabalho que vocês fizeram, para que a PEC 108 não fosse à frente, que vocês nos ajudassem e também, não só aos servidores públicos, mas ao serviço público brasileiro, para que esta PEC também não vá à frente. Mas eu queria muito era agradecer mesmo, retomando o início, em nome de todos nós, o carinho que vocês nos receberam, parabenizá-los pela vitória e dizer que a homenagem que recebemos é uma homenagem da luta de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos pelas palavras. Muito obrigado. Iniciaremos o momento das homenagens. Informamos que, para realizar a entrega das placas, foi usado o critério de sorteio entre os conselhos e ordens componentes do COP. O primeiro parlamentar agraciado é o deputado estadual Dalmo Ribeiro. O deputado Dalmo Ribeiro encontra-se em Diamantina, nesse mesmo horário, em um evento de entrega de leitos hospitalares. Ele enviou um vídeo recebendo a placa, o qual faremos a exibição. Após a fala do presidente, da presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, Cal MG, Maria Edviges Sobreira Leal, a quem convido para se dirigir a esta tribuna. Boa tarde a todas e todos, é, conselheiros, amigos, companheiros e homenageados e homenageadas. É, deputado Dalmo Ribeiro, receba nossa merecida homenagem em agradecimento à sua importante atuação e apoio ao COPMG. mg Seu apoio foi fundamental para nossa causa. Muito obrigada. Meus amigos, minhas amigas, quero manifestar a minha especial gratidão em ser homenageado com esta praca comemorativa pelo nosso trabalho que fizemos na Assembleia Legislativa em defesa dos nossos conselhos profissionais. Lamento profundamente não estar presente. Estou numa atividade externa na cidade de Diamantina. impossibilitado impossibilitado estar presente também para manifestar a nossa satisfação. Durante toda a tramitação que pudemos acompanhar esta PEC, pudemos estar sempre vigilantes, através da Assembleia Legislativa, umas maiores audiências públicas que pudemos fazer, como também a instalação da frente parlamentar em defesa dos conselhos profissionais. Por esta razão, quero manifestar a minha gratidão por esta homenagem que me é feita e colocar meu mandato parlamentar à disposição de todos a valorização dos conselhos profissionais. E quero abraçar todos vocês nesse dia tão especial. Muitíssimo obrigado. Um abraço, deputado Dalmo Ribeiro. Para realizar a entrega virtual da placa à deputada estadual Ana Paula Siqueira, convidamos agora para se dirigir a essa tribuna o segundo vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, Sexta Região, Educador físico Ricardo Trigo. Bom, boa tarde a todos os homenageados e homenageadas, aos companheiros conselheiros dos vários conselhos aqui representados, a todos que estão nos assistindo. Deputada Ana Paula Siqueira, é com muita honra que o COP lhe entregue essa placa em agradecimento à sua importante atuação na coordenação da Frente Parlamentar em defesa dos conselhos e ordens profissionais de Minas Gerais. Muito obrigado. Boa tarde e todas que estão presente, em presente no CREA, Minas Gerais, para essa solenidade, todos que nos acompanham aí, através dos, dos, dos canais, né, das redes sociais, dos veículos de comunicação. Eu sou muito lisonjeada de receber essa placa, essa homenagem. Quero te agradecer, Ricardo, por ser aí o porta-voz né, da entrega dessa placa, cumprimentar, é nosso anfitrião, Lúcio Borges, presidente do CREA, cumprimentar meu colega deputado, Rogério Correia, sua pessoa, Rogério, todos os demais deputados também homenageados, companheiros aí dessa luta incessante, cumprimentar as queridas Anitta e Lourdes, que estão aí nos representando, representando os conselhos, e também as mulheres nessa luta, e carinhosamente cumprimentar aqui o g pela liderança da coordenação do COP e dizer, desejo que a sua emoção nesse discurso proferido hoje traduz muito bem todo o esforço que foi feito na busca incessante de esperança da PEC 108. Nós, enquanto parlamentares e representantes da população, fizemos o nosso trabalho de não escalar, mas principalmente de dar voz a todos os conselhos profissionais do estado de Minas Gerais. O trabalho desenvolvido pelo COP foi um exemplo que todo o Brasil é, teve o desejo de replicar. E nem em outros estados deu certo, né? Mas em Minas Gerais a gente está vendo aqui o resultado de todo esse esforço que foi concentrado e que foi conduzido pelo COP. Eu quero destacar que. Esse resultado que nós conseguimos, esse trabalho articulado: parlamento, parlamento estadual, parlamento federal, todos os conselhos de classe, sociedade civil. Esse é um, uma amostra de como nós vamos vencer todo esse retrocesso que está posto no Brasil. É com a união de todos que nós vamos superar e vencer com toda a ameaça à ordem no Brasil, e as questões sociais brasileiras. Eu fico, de fato, assim, muito emocionada. Eu sou é, do, do Conselho Regional de Serviço Social, sou assistente social, e sei da importância de todas as posições. Então, hoje, fica aqui o meu parabéns ao trabalho que conseguimos realizar conjuntamente. É, reafirmo a minha disponibilidade, o meu compromisso com as classes profissionais, quero acrescentar, Rogério, na pauta que a gente tem, e que é em âmbito federal, a necessidade e a importância da aprovação do piso salarial para os profissionais da enfermagem, essa é uma luta de todos nós, profissionais importantíssimos, a pandemia mais do que nunca deixa evidente quantos profissionais foram que são essenciais no processo da saúde pública e a gente precisa, enquanto Brasil, garantir o reconhecimento a esses profissionais. Eu acredito, gente, no Brasil, eu acredito na educação como instrumento de transformação social, eu acredito na política... E eu acredito nos profissionais brasileiros. E é por isso que eu coloco aqui, mais uma vez, o meu mandato à disposição de unir esforços para fazermos o Brasil um lugar bom, uma sociedade justa, igualitária e para todos. Parabéns a todos vocês. Fortem-se em contato. Dando continuidade às nossas homenagens, Convidamos o vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, CRES-MG, José Ribeiro Gomes, neste ato, representando a presidente Júlia Restori e o deputado estadual André Quintão, ambos assistentes sociais, para se dirigirem à frente desse palco. deputado estadual André Quitão, é um dos requerentes da criação da Frente Parlamentar e atua em defesa dos conselhos e ordens de Minas Gerais. Convidamos o deputado estadual André Quitão para o seu pronunciamento nesta tribuna. Bem, boa tarde para todas, todos. Cumprimentar o anfitrião Lúcio Todos os conselhos e ordens da pessoa do GERU, Anitta, Lourdes, querido amigo, companheiro, nós somos vereadores juntos também, Rogério, não só deputados, né? É, Domingo Sávio, também colega na Assembleia, hoje na Câmara dos Deputados, Celindo Sintrocel, minha querida amiga Ana Paula, colega de profissão, assistente social, Dalmo Ribeiro, todos os representantes aqui de conselhos e ordens. É, fazer uma deferência especial, né? Ao Zé Ribeiro, que é do meu conselho. Meu número lá é 2980, viu, Zé? É... E o Paulo Bretas, também, do Corecon. É... Essa vitória é de vocês. Eu acho que essa luta, Geru. eu, engraçado, que na hora que você estava falando, a Ana Paula mencionou, eu falei, poxa, que, que garra que vocês tiveram. Né? Vocês se organizaram, mobilizaram procuraram os caminhos adequados, né Rogério? O parlamento, onde estava se discutindo essa emenda, proposta de emenda constitucional, procuraram a Assembleia, porque a Assembleia também repercute lá na Câmara dos Deputados, nós temos as parcerias, né, a questão política, é, e mostraram a importância dos conselhos. Eu me formei em 1987, e desde que eu me formei, eu acompanho muito é a caminhada, a trajetória né, sustentável social do serviço social, e o nosso conselho formatou o chamado projeto ético-político da nossa categoria. Não é questão simplesmente formal, burocrática. Né? Os conselhos formatam o sentido da profissão, o sentido da categoria, o sentido do agir profissional. Nós não poderíamos perder nunca isso. Ia matar a essência de cada vocação e dom que cada um de nós escolhe ao escolher uma profissão. A, a integração com a academia, a formação acadêmica, os conselhos, promovem essa interlocução. A defesa profissional, a defesa da política pública. Então, acho que a, a, o desmantelamento dos conselhos ia ser o desmantelamento das profissões e da contribuição que as profissões têm na emancipação da sociedade. O Brasil Inclusive, com essa terrível pandemia, vai precisar de um processo amplo, de recuperação e reconstrução econômica e social. E as categorias e os profissionais serão fundamentais. É, o mesmo sentimento que o Rogério colocou também, é, é bom a gente receber homenagens, porque também a gente sofre, a gente apanha, a gente erra, a gente acerta, como cada um de nós, né? Mas quando a gente tem uma luta vitoriosa e essa luta é reconhecida, a gente fica muito orgulhoso. Mas a maior vitória é de vocês. Muito obrigado. Agora convidamos para se dirigirem à frente do palco o presidente da Comissão de Educação do Conselho Regional dos técnicos em radiologia de Minas Gerais, o CRTR-MG, senhor Rodrigo Gadelha, neste ato representando o presidente Luciano Monteiro e o agraciado deputado estadual Celinho do Sintrocel.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 Boa tarde para todos e todas. Quero aqui fazer um cumprimento especial ao Lúcio. Na pessoa do Lúcio, eu cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar de forma também muito carinhosa o deputado Rogério Correia, com quem eu estive a oportunidade de chegar no parlamento e ter dado aula para todos nós lá no parlamento mineiro aqui na Assembleia. Com, cumprimentar aqui o meu líder, o deputado André Quintão. Cumprimentar de uma forma muito especial o deputado federal Domingo Sávio, Cumprimentar a Ana Paula, nossa deputada na Assembleia, que está de forma remota, e o deputado também, Dalmo Ribeiro. Quero dizer a todos e a todas da minha alegria de poder estar tá participando dessa honraria que o CREA e que o COP de Minas Gerais me prestigia com essa homenagem. Eu estou no parlamento, há três legislaturas, e uma das minhas alegrias foi essa, de poder estar fazendo um lançamento de uma frente parlamentar em defesa dos conselhos profissionais. Junto comigo assinaram essa frente, o deputado André Quintão, a deputada Ana Paula, e a Assembleia, de forma participativa, com demais, vários dezenas de deputados, também assinaram essa frente parlamentar. E essa frente parlamentar é tudo que já foi colocado. Nós precisávamos de buscar essa unidade de força política para que a gente pudesse derrubar essa PEC 108. Essa PEC nociva, essa PEC que só propôs, proporcionou, proporcionava o desmonte, a precarização das profissões, dos profissionais liberais. Como é que você pode imaginar viver num país como o Brasil, sem um conselho com a ordem dos advogados do Brasil, como o CREA, que fala e que está em todo, em tudo que tem, que se fala, que nós precisamos, o CREA está presente, a medicina, e por que acabar com os conselhos? Nada justificaria. E a gente ali teve a oportunidade de abraçar, ao receber o presidente do CREA, ao receber outras lideranças de conselhos, para que a gente somasse forças para que a gente pudesse firmar fileiras contra esse retrocesso. Um retrocesso que, com certeza, quem estaria pagando são os trabalhadores. E prejudicaria muito todos os trabalhadores, profissionais liberais. Mas prejudicaria mais quem? A sociedade. Porque como, é que, como o deputado Rogério Corrêa disse, como é que nós vamos viver com todo o processo de construção, de edificação, com tudo que se passa pela engenharia, sem uma fiscalização, essa conta com certeza não fecha e que pagaríamos todos nós de forma negativa. Por isso eu me coloquei à frente, tivemos dezenas de deputados assinando essa frente parlamentar e ao mesmo tempo fizemos essa concorrida audiência, esse concorrido lançamento, que pelo que o Lúcio me disse foi, eu acho que o maior evento no Brasil contra a PEC 108. Isso, para nós, nos motiva, nos dá muita alegria. Agora, eu quero aqui agradecer, mas agradecer muito, Lúcio, agradecer ao presidente Gerru por essa homenagem. Mas digo, essa homenagem é de vocês, porque a organização de vocês é que nos motivaram a fazer todo o processo de luta junto. Essa homenagem, vocês fazem parte dela. E eu quero aqui deixar o meu mandato como deputado estadual Sempre à disposição do CREA, mas chamando uma atenção. Né, André? Né, Rogério? A PEC não foi ainda votada, a PEC foi simplesmente retirada. Ela foi retirada de tramitação. Mas nós temos que continuar unidos com essa força política, porque se vier propostas iguais a essa, nós temos que votar, lutar, para que ela definitivamente seja sepultada com toda unidade de força política a nível estadual, federal, municipal, porque nós estamos precisando de um Brasil que possa ganhar cada vez mais desenvolvimento econômico. Agradeço pela honraria e fico muito feliz por estar aqui hoje no CREA recebendo essa homenagem. Muito obrigado a todos e a todas. Convidamos o senhor Alexander do Prado, neste ato representando a presidente do Conselho Regional de Contabilidade CRC-MG, Rosa Maria Abreu Barros. Senhor e o deputado federal Domingo Sávio, gentileza se posicionar em frente a este palco. O parlamentar se manifestou na Câmara Federal e atua na defesa dos conselhos e ordens profissionais. Convidamos o deputado federal, Domingo Sávio, para o seu pronunciamento. Uma boa tarde a todos, a todas. Uma honra poder estar aqui, generosidade de vocês, nos dispensar essa homenagem, mas nos dá uma oportunidade de nos aproximar ainda mais, porque outros desafios seguramente virão. Cumprimentar, o presidente Lúcio, muito obrigado pelo convite, pela acolhida, Convida cumprimentar também Geru Aguilar, agradecendo a generosidade, cumprimentar Anitta, presidente do Conselho de Relações Públicas, Lourdes Machado presidente do Conselho de Psicologia e os demais representantes de diversos conselhos que dão aqui uma demonstração de civismo, de cidadania, de respeito com esse país, ao se unirem por uma causa que não é isoladamente de um profissional ou mesmo de um conselho, uma causa do nosso país, o respeito ao trabalho, o respeito à seriedade, à dignidade eu, quando tomei conhecimento da PEC 108, antes mesmo de ser meu querido amigo Rogério Correia, colega de parlamento, colega aqui da Assembleia, meus colegas parlamentares, tive a honra de ser colega do André, Celinho, eu sou parceiro do dia a dia, mas não tive o privilégio de estar com ele na Assembleia, também a Ana Paula, que tenho o desejo de conhecer, porque sei que faz um trabalho brilhante lá com vocês, e o Dalmo, que é até meu colega de partido, também fui colega na, na Assembleia. Mas eu ia dizendo que quando tomei conhecimento da PEC, eu me assustei. Vou, vou ler essa matéria para para ver se tem cabimento isso que o Paulo Guedes, e obviamente com a chancela do governo, mandou. E para mim a surpresa e tristeza era o que estava ali colocado. E logo procurei o relator o colega relator que no primeiro momento reagiu como se tivesse diante de um supra-sumo do liberalismo algo é absolutamente natural quando recebi a, a, a visita de alguns presidentes de conselhos inclusive do conselho do qual eu tenho a honra de fazer parte eu sou médico veterinário então o conselho regional de medicina veterinária também se engajou nessa luta mas eu me lembro bem que antes de receber a visita eu já havia me pronunciado, eu já havia me pronunciado porque eu fiquei de fato estupefado com aquilo. E eu até aproveito para fazer aqui um registro, já tem bem tempo que eu formei, o André falou aqui de quando ele formou, eu me formei em 83 na UFMG, e eu me lembro que alguns meses antes a gente recebeu a visita do presidente do conselho profissional, né? ou Talvez já tenha sido objeto até de debates, talvez de alguma reunião mais ampla, eu não me lembro com muito detalhe. Mas eu me lembro que logo que me formei, eu não só fui procurar fazer o meu registro no Conselho, mas eu tinha clareza de que eu estava registrando numa autarquia de fé pública que tinha uma missão que não era simplesmente corporativa, longe de ser ao que equivocadamente quem teve essa infeliz ideia entendia. Nós estávamos diante de uma entidade que defende, em primeiro lugar, o interesse público de uma profissão devidamente regulamentada, que tem obrigações com a sociedade e que deve ser exercida com responsabilidade plena. E que, portanto, o Conselho tanto defende esse livre exercício responsável da profissão, como defende o cidadão que usa ou que se recorre a esse. É esse profissional, seja ele o médico, seja ele o engenheiro, seja ele o veterinário, o psicólogo, o profissional de relações públicas, o administrador, o assistente social. Pois bem, eu fui falar para o relator e a minha indignação ficou ainda maior quando ele falou olha, eu não estou com muita pressa, mas talvez a gente faça isso para algumas profissões. A indignação maior ainda, porque por acaso um trabalho é menos digno do que o outro? É menos importante do que o outro? Claro que não. Todos eles têm uma interface direta com a vida. Trabalhar é para melhorar a qualidade de vida, não só de quem trabalha, mas da sociedade com a qual nós vivemos. Aliás, a vida pública, para mim, só se justifica por isso. Até porque não tem sido fácil. É para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É para isso que alguém se forma engenheiro, se forma médico, administrador. E é lógico, para exercer com dignidade o seu trabalho garantir o seu sustento, então reconhecer o valor de uma profissão é fundamental, não vou me alongar mais, mas eu quero registrar isso, porque o Rogério foi muito feliz em dizer, que temos que estabelecer com a frente parlamentar, tanto na Câmara como na Assembleia, uma pauta positiva, porque todos vocês, mais do que isso todos nós, eu continuo filiado no meu Conselho Regional de Medicina Veterinária, passei dos 60, um dia, um dia eu estou aposentando, faço questão, Há muitos anos eu não tenho a oportunidade de exercer a medicina veterinária como uma profissão liberal que eu tenho muita honra de, de ser. Não eu faço questão de me manter em dia com o meu conselho. Faço questão para valorizá-lo. É uma micharia comparado com o que uma entidade como essa representa para garantia do exercício profissional de uma maneira digna. Então nós temos que ter aí o desafio de pautas positivas, tanto para as atividades profissionais, para as missões do Conselho, como discussão de pautas nacionais, relevantes. Tá? Muitas das vezes polêmica, o Rogério falou aqui sobre a PEC 32. Eu pessoalmente entendo que só deve se votar se for para acabar com uma série de privilégios, e não para atentar contra o direito de uma ou de outra categoria, de um professor, de um funcionário público, mas é, há que se reconhecer que tem privilégios e abusos no Brasil que precisam ser enfrentados. E que às vezes acabam prejudicando o próprio servidor público, de um modo geral, que começa a passar uma ideia equivocada, como se o serviço público não fosse de tamanha importância como é. Então, contem comigo, eu fiquei muito honrado, acho que é generosidade de vocês, que nós não fizemos mais que a nossa obrigação, ao percebermos que iria se cometer um equívoco, nos unimos para dizer, não, chega, e a gente faz isso todo dia na Câmara. Só que a maioria das vezes as pessoas não sabem disso. São milhares de projetos que tramitam, alguns pelos quais a gente luta para aprovar. E muitas das vezes não é fácil aprovar. E tantas vezes a gente tem que lutar para não aprovar, porque aparece muita, me perdoe a expressão, porcaria também. Tanto vindo do governo como de iniciativa de colegas parlamentares. Mas isso é da natureza humana. É? A sociedade é diversa e o parlamento é diverso. Que bom que seja assim, senão não seria uma democracia. Muito obrigado, parabéns. E que a gente possa continuar trabalhando por essa causa. Convidamos, convidamos o vice-presidente e diretor-secretário do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais, CORE MG. Antônio José Maciel Ribeiro, neste ato representando o presidente Álvaro Fernandes e o homenageado deputado federal Rogério Correia para se posicionar em frente à mesa. O deputado Rogério Correia é o coordenador da Frente Parlamentar Nacional em defesa dos conselhos e ordens profissionais. Convidamos para o seu pronunciamento aqui desta tribuna, tribuna o deputado federal Rogério Correia. Então, minhas palavras são bem breves. Eu já agradeci anteriormente, tive a honra, né, de poder representar todos nós homenageados. E portanto, a palavra é mesmo de agradecimento. Como eu disse, o deputado André Quintão ressaltou, é ser reconhecido não é algum algo individual, mas sim uma luta que ela foi coletiva. E essa luta coletiva foi feita por vocês. Foi muito importante que tivessem convencido a imensa maioria do Parlamento e obrigado, eu acho que a palavra é essa, o governo a retirar uma proposta de emenda constitucional que ia desregulamentar as profissões e ia prejudicar o Brasil como um todo. Então, vocês tiveram uma vitória muito grande, mas não foi uma vitória só dos conselhos, não foi uma vitória só das profissões, foi uma vitória do Brasil, que tenha segurança de que os conselhos e as profissões continuam existindo e continuam lutando. E continuam principalmente lutando pelo bem-estar do povo e da sociedade brasileira. Então, eu agradeço muito né, o empenho que vocês tiveram e o fazem de forma gratuita, de forma solidária, o que demonstra também que a solidariedade entre a gente é que vai nos fazer construir cada vez um Brasil melhor. Muito obrigado a todas e todas e sigamos sempre, sempre na luta. Um abraço. Faremos agora as fotos coletivas do evento. Convidamos os parlamentares homenageados que estão presentes e os presidentes que realizaram a entrega das placas para se dirigirem à frente do palco. Por favor... Por favor, os que entregaram as placas e os que receberam as placas homenageados, por favor, façam uma alternância aí do, de quem entregou e de quem recebeu, por favor, para o registro fotográfico. Por favor, abram as placas aí para o registro fotográfico de todos, né? Vamos chegar um pouco mais para cá, para que caibam todos na foto. Isso. Isso, vão caber todos aí, fotógrafos, equipe da fotografia, da filmagem, então vamos lá, primeiros fotógrafos aí, aí a todos, vamos lá, os paparazzis nossos aqui, ó. registra, é, sorriam com os olhos, Ok, gente? Eu peço aos parlamentares que permaneçam aqui à frente do palco, os demais retornem para os seus assentos e convido, convido os componentes da mesa. Gostaria de convidar os componentes da mesa para descerem do palco e, junto, fazer o registro fotográfico. Por favor. Pode deixar, bom. Aí vamos intercalar aí os representantes com os... Ah, não, Anitta, e... aqui, entra aqui. Isso aí. Por favor, registro, atenção. Vamos lá, registro. Muito bem, fotógrafos, equipe. Bom, gente, chegamos ao final do nosso evento. Agradecemos a todos pela presença, desejamos uma ótima tarde e um excelente final de semana.